Olá pessoal, está? e hoje estamos aqui para mais um novo vídeo. Vim aqui trazer para vocês o site GamerCraft.com. Este site consiste em fazer torneios e se verem é esses torneios ganhas dinheiro. Mas primeiro vocês. Vão entrar naquele link que eu deixei na descrição, entram lá e vocês vão criar a vossa conta Você, com, os, com os vossos dados, essas coisas todas. Uh, depois ter a conta criada, vocês veem definições essa bolinha aqui. Uh, e depois vocês vão conectar a vossa conta de League of Legends, Valorant, aquilo que jogarem. Conectam as vossas contas. Uh, e pronto. Pois vêm aqui: Loaders. É onde. Isto é assim. Vocês resistirem com, com o meu código. Que é o link que eu deixei na descrição do vídeo. Vocês irão ganhar 10 créditos. Com esses créditos. Vocês vão conseguir participar. De alguns torneios. Este aqui. é, Tens que entrar com unha real. Este. Podes entrar com dinheiro real. Com os 10 créditos. É que tu recebes. Tens estes jogos aqui. Grátis, recebes 10 créditos e isto é assim: tem os patamares em que o lugar tu ficaste entre 10 pessoas. Se conseguires ficar em 5º lugar, já é bom porque já recebes 0,5 uh, créditos. Uh, que é que posso dizer mais? temos aqui estes jogos aqui onde tu podes gastar o dinheiro real ou podes gastar os créditos e É isso Usas os créditos para fazer os torneios ou o dinheiro real Mas recomendo fazer, fazer jogos de graça assim não gastas os créditos E podes ganhar mais créditos E fazer esses torneios assim com por exemplo este aqui, gastas 10 créditos e são só 10 pessoas. Há outros turnos que é. Por exemplo este aqui. Gastas 10 créditos. valer-se, esse.. Caso primeiro ganhas 30 dólares. Mas tipo, 20 pessoas é mais complicado. Se, tu, dizer, se fores um jogador bom, tu consegues. Agora se fores tipo, um jogador assim mediante, já é um bocado mais complicado. Depois, vocês têm aqui vários jogos, Valorant, Teamfight, tipo Dota 2, escolhem o jogo League of Legends. E como é que isto funciona nos turnais? É simples. Uh, vocês simplesmente fazem tipo partidas normais de ranqueada. Eles vão fazer uma estatística, das que, que tu fizeste, o farm. Isso tudo. Infelizmente fazem duas partidas, ou seja, podes fazer mais três partidas se conseguires, durante duas horas e cinco e minutos. Podes fazer mais do que Cuba, se fores a tempo que ele vai melhorar as tuas estatísticas, dando-se assim, mais pontuação. Não tem nada para dizer, simplesmente é fácil. Entrem no link que eu deixei na descrição. Metem o código, recebem 10 créditos, já conseguem fazer torneios. Todos os dias tem torneios free, cai o crédito. Os créditos consegues fazer os torneios assim que valem dinheiro real. Depois, uh, aqui em balanços. Vocês têm aqui Get Cramp Bónus, que saibam 0.25 créditos por dia em 99 horas, Ok. depois só aqui a 10 dólares, se não me engano. O mínimo de 10 dólares é que vocês transferem o dinheiro é para a tua conta. Eu ainda não fiz porque eu comecei isto há pouco tempo, mas como podem ver, eu já consegui ganhar alguns dos turnéis. eu não sou muito bom, mas, mas eu tento, eu tento jogar, é isso mas um jogador muito bom vocês conseguem, certeza absoluta, como isto tem é, muita gente neste site, está dividido por divisão, Costuma chama a haver tipo 30 divisões por aí, e tu tás, tipo, 13 ou 8, mas vai ser sempre 10 jogadores. Melhor de 10. Eu normalmente costumo ficar top 6 ou top 5, por aí. Mas eu jogo suportes. Agora, se tu fores um ADC ou um PID ou um top, obviamente vais ganhar mais porque vocês farmam mais, vocês têm mais kills. Isso vai contar muito. Aqui. Mas como eu jogo suporte, obviamente vou ganhar, mas mesmo assim como podem ver, eu costumo ficar sempre nos tops, na causa do top 5. Por isso é só vocês tentarem, era isso, obrigado pessoal por estarem aqui a ver mais um novo vídeo, agradeço imenso e fui.